Olá, amigos da Numismática Brasileira. Eu aqui no canal Ferreira Top e Numismática trazendo uma novidade para vocês. Eu achei super interessante e quero compartilhar é, esse vídeo, como está escrito aqui, ó, escavações arqueológicas e as moedas do tempo, do tempo bíblico. Então, nós vamos ver algumas moedas do tempo bíblico, das escavações arqueológicas que foram achadas e comprovado que eram realmente as moedas da, da época. Né? Vamos ver aqui, esse aqui são, é selo antigo de Israel, Colocava mais próximo para ver, selo antigo de Israel usado para carimbar a cera que colava os documentos daquela época. Vejam bem, aí, olha essa cera. Então, aqui colocava o anel ou carimbo, o anel do rei, e colocava no documento, estava selado, né? Eu achei super interessante. Então vamos ver mais pra frente, vamos, pronto, vamos ver aqui, bom, esse aqui é mais um silo, só que esse aqui é especial, tá bom? Esse silo é a inscrição, vejam bem, é a inscrição pertencente a Ezequias, Ezequias é filho de Acás, rei de Judá. Os Eitias é um rei muito famoso na história bíblica, né? E eu estou mostrando para vocês aqui que coisa linda, histórica, lá do Antigo Testamento. Então, estou compartilhando com vocês aqui, né? Porque eu achei super, super interessante. Agora, nós vamos ver aqui. Aqui nós temos... As moedas de Herodes, Arquelau, Arque Herodes Arquelau, de 4 a.C. até 6 d.C. O Herodes, né, que participou da execução de, de Jesus Cristo, tá? Então, eu achei super importante, nós vamos, vamos mostrar a numismática por vários ângulos, porque essas moedas são muito, muito importantes. Agora eu tenho aqui mais outras moedas. Por exemplo, olha essas aqui. Deixa eu, deixa eu ver para vocês aqui, olha. Essa moeda de Herodes, aquela primeira também, mas essas aqui é do ano 20 a.C. até 39 da Era Cristã. E aqui abaixo, ó, moeda cunhada pelos judeus. Está aí, mais próximo para vocês. Linda, linda, linda, linda, linda. Né? E é importante que isso aqui é história pura. Nós vamos contar aqui nesse meu canal, Ferreira Top e Numismática, nós vamos contar a história, é, a, as moedas, a história através das moedas e cédula através dos tempos é para nós termos mais conhecimento como tudo começou, né, e aqui nós temos... Só um não é. aqui, fugiu um pouquinho aqui, bom, aqui você viu, é meio sequel, o pássaro e o liro símbolo de Israel está lá em Oséias 14, versículo 6. O mais importante, que eu acho, é que está documentado biblicamente falando. Isso eu, eu reputo de grande importância. Vejam bem, era daquela época, da época de Oséias, do, do, do profeta Oséias, capítulo 14, Versículo 6. E aqui nós temos da época do do João Ricardo. Deixa eu ver aqui. Aqui foi cunhada essa moeda por João Ricardo. Deixa eu colocar mais próximo. Isso. Por João, João Ricardo. Então, Ircá. Outro rei chamado Demetrios I. Agora, nós temos essa aqui, que é moeda também cunhada por Ircano, que era o mesmo rei grego, né, do modelo do, dos gregos. E é aqui o mais importante é a moeda de sua época. Né? Para vocês verem, é uma raridade... Uma coisa fabulosa. E nós vamos dar uma sequência aqui. Não vai dar para mostrar tudo hoje, mas eu vou fazer dois vídeos. Pois bem. E essa aqui são... Deixa eu colocar aqui por de longe. Outras boas das cunhadas por ele também. Por Ircano. Então deixa eu colocar mais próximo. Para vocês verem aí. Deixa eu focar. Ah, estão vendo? bem mais de perto, isso, Olha. tudo de praticamente da mesma época, aquele período entre 30 e 40 anos, né, que houve essas mudanças de reis e, e, e essas cunhagens, ia se descobrindo e ia fazendo as cunhagens. Eu quero mostrar mais essa aqui para a gente encerrar por hoje, né, aqui moeda... Com cornu, é, a, a cornucópia. Aqui, ó. Isso. Cornucópia. E aqui abaixo nós temos meio sequel. eu mostrar aqui o meio sequel. Aqui. Que meio sequel do cálice sagrado. E a romã. E a Roma faz parte de um dos sete frutos proféticos bíblicos e o nome de Jerusalém, a, a Santa. No Jerusalém, a Santa. Eu vou fechar com vocês nessas aqui hoje, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E breve, amanhã ou depois de amanhã, eu volto com mais novidades, dando sequência aqui. Um abraço a todos, até o, é, o próximo vídeo.